Próxima terça, oh. sete e meia da noite. E aí, já que a gente saiu cedo hoje, você quer ir ao cinema? Ah, uh, eu, eu não sei não. Cat Noir, esquece oh. a Ladybug. Eu e você fomos feitos um para o outro. O quê? É na Rússia apaixonada pelo Cat Noir? Isso é totalmente ridículo. Vem aí uma montagem de algumas das acrobacias mais incríveis de um super-herói tão magnífico e maravilhoso quanto um príncipe encantado. Oh. Não. Peguei. A gente agora se conhece bem melhor. E eu comecei a reparar numas coisinhas. Sabe, né? Um namorado rejeitado que quer se vingar do rival. Essa é uma emoção bem forte. Eu tô sozinho. Perdi o amor da minha vida. Você roubou a área de mim. Eu vou roubar a sua vida de você. Agora acabou, Cat Noir. Não faz isso. Assista esse episódio duas vezes seguidas.